Salve, salve rapaziada! Mais um The na China, começando pra vocês E hoje a gente vai dar um roleão, A gente vai pra onde hoje? Mas é tudo eu, né? A, a gente, gente vai. vai visitar a cidade proibida, que é o um palácio imperial Mas é proibido! Depois a gente vai conhecer a Rua do Comércio Livre Que é onde tem escorpião e cavalo marinho pra comer Aí a gente vai no restaurante de dumpling Que tem dumpling de todos os sabores, até de peanut butter e depois a gente vai num parque que tem umas vilinhas chinesas em volta. Se você que interessado nesse vídeo, fica comigo e. <música> a gente veio tomar café na McDonald's, porque obviamente a gente não consegue comer muita coisa aqui. a comida chinesa é muito, muito boa, mas é difícil você conseguir achar um lugar que fala inglês. Então a gente veio no Mac e olha que doideira. Ali em cima, peraí, deixa eu ver se é melhor aqui. Aqui, ó. Ali em cima, ó, tá vendo esses lanches aqui, Eles. Não é lanche, né? O café da manhã deles é frango com ovo, hash brown e umas toasts. E tudo isso, mais duas tortinhas do Mac. Tudo isso, mais duas tortinhas do Mac deu 6 dólares. Tipo, é muito, muito, muito barato. Eu tô muito feliz, cara. Tá na China. Eles têm tortinha do McDonald's de mandioca. E é roxo. O que, que é isso? Se alguém sabe o que é tarô pai, me explica. Porque parece mandioca, parece muito mandioca. E eles têm tortinha de painel. Cara, pode. olha que gostoso, tortinha de macaxi. A Paula virou a princesa da China aqui nesse país. Todo lugar que ela vai, tem um chinês olhando pra ela. Tipo, quero te pegar. Todo lugar. Eu vou fazer o que? Eu vou xingar o cara? Eu não sei xingar em chinês. Chegamos aqui na entrada da Cidade Proibida. E vamos ver qual é que vai ser, dizem que é lindo lá dentro. A gente está do lado contrário do portão, que dá pra ver lá de fora. Muito bonito aqui, cara. Esse é só o nosso último dia na China. E a gente está morrendo de calor. É muito ruim de respirar. O ar é muito pesado, é muito seco. E está muito calor. Olha, sério, maninhos. Foi muito bom mesmo vocês terem comprado tudo isso aqui pra construir esse negócio aqui, viu? Sério, maninhos, estão de parabéns! Cara, a grandiosidade dessa parada é muito absurda, cara! Olha que lindo isso aqui atrás! O, o Palácio Imperial foi todo reformado há uns anos atrás, 20 anos atrás, coisa assim. E, cara, é, é, mal, é mal, esse negócio está aqui desde o descobrimento do Brasil, sabe? Tipo, cara, muito louco. Estamos saindo agora do Palácio Imperial, andamos pelo menos uma hora e meia aqui dentro. E a gente não andou tudo, a gente não foi pros lados, a gente foi só reto. Ah, lógico que parando e etc, mas assim, é... se eu não me engano é um dos maiores palácios do mundo E cara, é enorme, enorme, enorme, tem várias curiosidades bacanas sobre o palácio ah, Quando ele foi construído, em cima dos telhados eles têm dragõezinhos E aí cada dragãozinho desse mostra o nível que você tem dentro da cidade Ou seja, o rei tem 10 dragõezinhos, ou seja, se você não tem 10 dragõezinhos você não entra na casa do rei então obviamente ninguém entra, só ele. E aí tem palácio com nove dragõezinhos, que provavelmente deve ser da rainha, se não me engano, era da rainha. E aí tem palácio com quatro, com três, com cinco. E aí se você tem cinco você não entra no de 6, se você tem de 6, você não entra no de 7, por aí vai. Então, eles tinham essa escala de castas né aqui, no, aqui no, da, da, do Palácio Imperial, que é bem interessante, né, de ver como eles se organizavam né, há milênios atrás. Agora a gente vai colar lá na rua que tem os escorpiões para vender e os caramba, vamos tentar comer um escorpião. Você não vai comer nem escorpião? Não. Mas você é vegana? Vegana é ok comer escorpião. Claro. É um bichinho, tem de boa. Meu Deus me livre Acho que eu não vou conseguir não. Histórias para contar nessa China. Entrei no banheiro público, falei vou dar uma mijadinha, né? Ah. Na Ásia, os banheiros são no chão. Né? Não todos, mas a maioria dos banheiros são no chão. E aí, o que você faz? Tem que abaixar, né? E cagar no chão. Essa é a ideia, você abaixa e caga no chão. E eu não faço isso porque, né? Por questões de. Não. E aí, eu entrei no banheiro público agora e tinha um chinês cagando no chão, velho. Eu falei, bom, preciso mijar. E aí, tipo, eu falei, mano, sorry. Aí, tipo, olhei pra minha cara e, tipo. Voltou a cagar. E eu, tipo, falei, ah, foda-se, vai entrar na zoeira, né? Aí eu fui lá, ah, mejei, paz aí fora, tipo mano, mano, que cena, meus amigos. Chegamos no lugar de comer o escorpião. Vamos lá ver, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Caralho, não dá pra comer o um escorpião, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu olhei e o cara começou a me dar assim, não, delicioso, delicioso, não, não, não, não, não dá, velho, não dá pra comer, não dá, não dá, não vou comer, não vou experimentar mais aqui, ó, oh, cara, ah, eles estão vivos, velho, ah, eles estão vivos, cara, os bichinhos estão vivos, velho, olha aqui, ó, eles estão vivos, meu Deus, cara, eles vendem escorpião, cavalo marinho, formiga, tudo, tudo, velho, cavalo marinho dá muita dó de comer, não tem a moral de comer um cavalo marinho, velho, cavalo marinho não dá, não dá, o outro tá vendendo barata, cavalo marinho, bicho de seda, escorpião, e o escorpião tá vivo, ele frita o escorpião na hora, não ficou. A Paula desistiu, ficou numa loja ali Então tá eu e o escorpião Cara, dá muita dó, velho Tem tipo pássaro, tá ligado? A galera come pássaro, cara Isso é muito estranho E eles estão tipo, todos eles rindo da minha cara Porque tipo, eu tô olhando tudo com uma cara muito de nojo E acho que os caras estão ficando meio tipo Olha esse gringo trouxa Não aguentamos, saímos de lá Comprei uma banana frita E isso é tudo que eu comprei ali Porque... Desculpa se você assistiu esse vídeo tá achando que eu ia comer um escorpião Eu não vou ah, tinha uns pombos, uns passarinhos A Paula tá chateadíssima ali atrás Ela tá olhando pra baixo e andando Tá chateadíssima Não dá pra ficar ali É muito horrível, é muito, muito horrível Dá muita dó, os bichinhos vivos, sabe Se debatendo e tipo o escorpião picando ele mesmo Pra ver se ele morre, tipo Ah, é horrível, velho Bom dia pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo da China, eu tô com essa cara de sono porque a gente já chegou no Japão Então eu vou começar esse vídeo terminando esse vídeo, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo da China Vai ter mais vídeo do Japão porque a gente tem que ficar aqui mais dois dias para pegar o voo de volta para Austrália Já estamos na reta final da nossa viagem, então se você gostou desse vídeo já sabe, né? compartilha, clica no like, deixa seu comentário E a gente se vê no próximo vídeo amanhã do Japão, tchau! Tudo bem? A Paula tava cagando no avião, velho. Oh. <risos> Tchau!